É comum a gente ver em filmes, e para quem visita ou vive na, na roça, a gente conhecer animais treinados. Sabe, aqueles cavalos em que o cara bebe todos e dorme em cima dele, e o cavalo acha sozinho o caminho de casa. Vai cair que vai não cair. Gente, e um cavalo tá puxando. Tá puxando, olha só. Sim, um cavalo. O cavalo tá dele tá puxando o outro. Não é não tá passando ele, mal, gente. Ele tá muito bebaço, né? Isso é bebaço. Tá não, é. tá bem! Não, não, tá morto, não. Nossa, esse cara tá muito bom. Tá tranquilo, parceiro? Tranquilo? Só domina o sono? Ah, no nome do cavalo é quarto do Meu cavalo. Deus! Daí? Beleza? Meu Deus, que cara! Que louco! Jesus! Vai cair, velho! Meu Deus! O dele tá puxando de trás, olha! Cair, Tem que ser o contrário! Olha ali! Tá bem, moço? Ele... Gente, não você não consegue me livrar? Mais... Ele te leva pra sua defenda? É? E ele sabe é. a minha é. da casa? Como que arraba, tu consegue cara? se equilibrar assim? Não é a primeira vez? Não. Como que. Como que tu. Como que tu consegue se equilibrar assim? Até que é macio, o cavalo é bonito. Né? Até que é macio. Caraca, velho. Pois é. O problema é que, para o homem, o cavalo não chegavam a velocidade suficiente. Então inventamos os carros. Porém, eu acredito que desde que inventaram os carros, o homem também sonha com essa possibilidade de que o carro fosse automaticamente, às vezes até sem a sua interferência, aonde quer que ele quisesse. Pois acredite, essa tecnologia existe e está cada vez mais avançada. Uma das empresas pioneiras nesse setor é a Tesla norte-americana. E esse vídeo que estamos vendo agora ao fundo, faz parte do seu marketing dos modelos SX, elétricos e totalmente automatizados. Nele a gente vê que o carro flui pelas vias urbanas, inclusive, completamente Automatizado, sem interferência do motorista. Como isso é possível? A tecnologia já chegou nesse ponto? Acredite, a coisa vai bem além. Num vídeo publicado em dezembro de 2016, um desses carros da Tesla fez algo que muitos internautas achavam impensável. Ele previu um acidente de carro um segundo antes de que acontecesse. Um segundo parece pouco, né? Não é pouco a previsão, porque isso foi o suficiente para que o carro evitasse se envolver na tragédia que estava na sua frente muito interessante veja que o carro está indo na pista normalmente e de repente ele dá um apito antes do acidente e freia como ele chegou a essa conclusão? Nee, wacht even, wacht even, ik wacht even, wat er achter ons gebeurt. Eerst kijken wat er achter ons gebeurt. Blijf zitten, rustig blijf zitten. Eles maar eens even kijken wat er gebeurt. Niks doen, niks doen, niet eruit gaan alsjeblieft. Kom. Nou, even kijken. Niet eruit gaan. Zit a wienst van de kant. Ja, ik blijf even staan, ik vind het goed. Wacht maar, ik sta. Kom, even kijken. Mais atenção. Quando nós estamos falando de piloot automático. Não tem a ver com a ideia de piloto automático reconhecida no Brasil. Ah, o piloto automático que normalmente tem nos carros mais novos, nada mais é do que o cruise control, ou seja, velocidade de cruzeiro. É um botão no carro onde você vai lá e seta a velocidade que você quer que o carro mantenha e ele então vai estabilizar essa velocidade. Por exemplo, você está na rodovia e quer que o carro se mantenha a 100 km por hora. Então você vai lá, seta, liga o cruise e ele vai sozinho manter o carro sempre nessa velocidade. Embora o cruise foi o primeiro passo para essa evolução, é, e carros hoje já conseguem ter sensores, ou seja, você está a 100 km por hora e aí você está aproximando demais de algum veículo, ele automaticamente desliga o cruise é, ou diminui a velocidade? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do carro totalmente automatizado. Que nos Estados Unidos é chamado de autopiloto. Realmente automatizado. E os carros da Tesla usam alta tecnologia para tentar colocar tudo à disposição do veículo. Uma das coisas... É, que vão envolver essa tecnologia são um conjunto de câmeras ao redor do veículo que vão permitir, inclusive, vários sensores em 360 graus de alcance de até 250 metros adiante, atrás e nas laterais, em que vão prever todos os movimentos e todas as barreiras adiante do veículo. Um dos dilemas enfrentados pelos engenheiros desses veículos é a questão ética da vida, ou seja, decidir quem morre. Imagine a seguinte situação. Eu estou num ônibus com um piloto automatizado por uma rodovia à beira de um precipício com 30 passageiros dentro. E vem um veículo e invade a contramão e o acidente será inevitável. Pois bem, se eu jogar o veículo para o um acostamento, corre o risco de cair no precipício e matar as 31 pessoas dentro do ônibus. A colisão pelo cálculo de peso e velocidade dos veículos será fatal para quem está no veículo. A quem o carro vai tomar a decisão de proteger? a maioria de nós vai pensar em proteger o ônibus mas essa situação for dois carros pequenos como decidir quem vive e quem morre e aí você andaria num ônibus sem motorista? a tecnologia deve avançar e nós vamos ver muitas novidades nessa área nos próximos anos, mas esse sensor aí que previu o acidente, eu não sei você, mas eu já queria ir no meu carro, um abraço, se inscreva no canal e deixe seu like, valeu! Wacht even, wacht even tot we kijken wat er achter ons gebeurt. Eerst kijken wat er achter ons gebeurt. Blijf de rut, zitten. Eerst nog eens even kijken wat er gebeurt. Ik moet eruit gaan. Kom, even kijken. Ja. Ja, ik moet eruit van de Ik blijf even staan. Ik wacht maar, ik sta Kom even kijken Jongens, jullie moeten even in de auto blijven